Olá, muito bem-vindo à sessão de cultos gravados aqui da Nova Geração. Para nós é um prazer estar recebendo você e o nosso desejo é que você possa realmente desfrutar desse momento com Deus. Graça e paz para todos vocês. Boa noite. Amém. Grace and peace to all of you. Good evening. Amen. Hello. só me ouvindo? Hello, can é alguém em me casa? casa? Is anybody home? Knock knock. <risos> Deus abençoe a sua vida. God bless your life. Agora diga a pessoa que está perto de você, Deus te abençoe. Tell the person that's near you, God bless you. Sejam todos bem-vindos nessa noite uma oh, vez mais. Welcome all of you tonight once again. Amém. Hoje Amen? temos muitas pessoas que nos visitam, que Deus os abençoe. There will be a lot of Amém? people visiting us, that God will bless you all. E que você possa se sentir à vontade na casa de Deus. And I would feel free in God's house. Amém? Amen. Fique bastante, sinta-se bastante confortável. Porque essa não é a minha casa ou de ninguém mais aqui, senão a casa de Deus. Here, Eu God's quero. House. Dá também as boas-vindas a todos que nos acompanham pela internet. Que Deus abençoe a sua vida, God aí bless onde your, você está. God bless your life, you se are. você estiver no Brasil, aqui nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo, que Deus te abençoe. Eu sempre falo algo aqui muito que que eu gosto muito de deixar claro. É que Existem Existem duas maneiras de pregar a Palavra de Deus, né? Existem pessoas que somente pregam a Palavra de Deus, uh, falando que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, God is good, God is que Deus é fiel, God is faithful, e é muito bom ouvir essas mensagens, não é verdade? And it's really good to hear those messages, porque de right? fato Deus é tudo isso. God really is all of those Mas eu seria, eu me sentiria Uh, talvez um um hipócrita like Se eu não falar também o que é necessário para desfrutar da bênção de Deus. I to, to enjoy Você crê que é preciso que você faça alguma coisa para receber a bênção de Deus? Eu creio que há muitas indicações na palavra de Deus. I believe there are many in God's word. Que Deus ele ele é tudo isso. God is all of these things, mas que Ele pede algo de nós. But he from us. Ok? E sempre que eu falo que Deus é bom. And I say that God is good, eu gosto de lembrar-nos da nossa responsabilidade. I like to of their, our mas então nessa noite eu quero falar sobre a fidelidade que gera a bênção de Deus em nós. Existe toda a bênção, eu acredito que existe um mapa nós nós já vimos muitos filmes que as, as pessoas estavam em busca de um tesouro. movies where people are seeking a treasure. E essa, essas pessoas tinham um mapa. And these people had a map. E assim, mas eu quero que você entenda uma coisa que é muito interessante, que é muito comum nesses filmes. But I want you to understand something that's very common in these movies. É que para chegar ao local indicado do tesouro. Além de seguir o mapa existe e sempre existem muitos obstáculos e armadilhas do meio do caminho, não é verdade? There are always several obstacles and traps along the way. Estou falando eu tô falando especificamente dos filmes, tá? And I'm just saying specifically about movies. É quem quem já assistiu um filme desse? Aqui? Have seen a movie like this eu gosto de, de saber se vocês estão entendendo, ok? Sempre tem alguma coisa e eles encontram pessoas que morreram pelo meio do caminho. Eles always find something. They always find out that several e tentando encontrar o tesouro. I'm trying to find the treasure. E eu, eu quero que você entenda nessa noite que a diferença entre estes filmes to these é que no caminho do mapa da bênção de Deus on the way the the God, Existem muitos obstáculos. There are many obstacles. Mas não existem armadilhas Preparadas por Deus. Mas sim pelo diabo. Para que você não receba a bênção de Deus. E às vezes eu conheço muitas pessoas que vivem a sua vida... Frustrada. Vive uma vida difícil. They e pensa assim, eu nasci para sofrer. Think, Quantos aqui já pensaram isso na vida? Vamos ser sinceros. Let's be a, em algum momento da nossa vida, nós já pensamos isso. At some time in our life, we've this Esse tipo de coisa só acontece comigo. Esse tipo de coisa só acontece comigo. Não, não se preocupe que acontece com todo mundo. No, don't worry, it with Mas eu também tenho uma boa notícia para você. I also have good news for you. A bênção de Deus é para todos. God's blessing is for everyone. No entanto, nem todos são e recebem a bênção de Deus. However, not God's e nós vamos ver o porquê nessa noite. We're see why Mas o que eu quero é que você entre no mapa... Da bênção de Deus you to enter the map of God's Fale com a pessoa que está perto de você assim Querido ou querida, entre no mapa da bênção de Deus <risos> Vamos ler Gênesis capítulo 39, Let's read Genesis, 39. Amém? Amen? Gênesis, 39. Gênesis 39 E antes que nós comecemos a leitura reading, Eu quero que você entenda um pouco dessa história. I want you to a of this story. Uh, nessa noite nós vamos falar bastante sobre José do Egito. We're talk a lot about from Egypt. E é importante nós entendermos o que estava acontecendo. It's that we what was going on. José era um jovem na casa do seu pai. Was a young man in his house. Era amado pelo seu pai, talvez mais até do que os seus outros irmãos. Porque ele era filho da mulher que Jacó, seu pai, amava, adorava. Because he was the son of the woman that Jacob, his dad, loved. Tem muitas histórias que eu não vou, não vou descer em tantos detalhes. Mas o fato é que Jacó, o pai de José, o mantinha sempre perto dele. Enquanto todos os outros irmãos iam cuidar das ovelhas do seu pai. E, e eles cuidando dessas ovelhas iam por muitos lugares. The sheep, Mas é interessante que a Bíblia fala que José era aquele que de vez em quando ia ver se os seus irmãos estavam fazendo o serviço certo. But it's interesting the Bible says that Jacob would often go to check if his brothers were doing the right thing. os irmãos não estavam fazendo o serviço correto. Were not doing the right service, José contava tudo para o seu pai. Jacob. Uh, Joseph would tell everything to his dad. Por isso, os irmãos de José tinham raiva dele. That's why were angry at him. Preste atenção nessa história, so, viu? Pay, pay to this story, Se okay? você acha que as coisas ruins só acontecem com você, If you think that bad only to you, talvez você pode, possa entender um pouco mais do que, que Deus tem para você. E é interessante que, e um dia José teve uns sonhos. Jacob had some dreams. E não, foi José que teve os sonhos. Or Joseph, sorry, Joseph had a dream. <laughs> e, e José e um, o seu sonho indicava que ele dominaria sobre os seus irmãos. And uh, in his dream it, it was revealed to him that he would He would, uh, rule over his brothers. E aí você imagina como é que e ele resolveu contar esses sonhos para os irmãos dele? E ele decidiu share that dream with his brothers. <laughs> tipo assim, olha, eu tive um sonho. It's kind of like this. Look, I had a dream. <laughs> um dia ainda vou mandar em vocês. One day I'm still gonna rule over you. <laughs> você imagina o irmão mais novo falando para os irmãos mais velhos isso? Can you imagine the younger brother telling the older brothers this? Aquele irmão que já levava mais notícias deles ao seu pai. The brother that was already responsible of bringing bad news to his dad. Que já era era já era odiado pelos seus irmãos. He was hated by his Ainda tem um sonho desse e conta para os seus irmãos. Has a dream like this and still tells his e Um dia eles resolveram levar as ovelhas para um lugar mais distante. E E então o pai de José estava preocupado e falou com José: "Vai olhar seus irmãos." Então o pai de José estava preocupado e falou com José: "Vai olhar seus irmãos." E aí, o que aconteceu? So Quando ele chegou num lugar, os irmãos dele não estavam. E ele então encontrou alguém que indicou e disse: eles não estão aqui, estão lá em outro local. So them, here, e, e lá vai José. Ansioso para encontrar os irmãos dele fazendo coisas erradas. to find his brothers doing the wrong thing. Mas desse dia ele se deu mal. But that day things went bad for him. Quando os irmãos dele o avistaram, When his brothers saw him, disse assim: lá vem o sonhador. They said, here comes the dreamer. O que que vamos fazer com ele? What shall we do with him? E surgiu um plano. And then they came up with a plan. Para matar José. To kill Joseph. E então um dos irmãos mais responsáveis né, disse não. Se meu pai descobrir que nós matamos, José vai, a coisa vai ficar feia. Então outro veio com uma outra ideia. outro veio com uma outra ideia. Vamos vendê-lo como escravo. Vamos <risos> vendê-lo como escravo. Interessante. That's interesting. E assim fizeram. And that's what they did. Antes disso resolveram lançar ele em um buraco. Before this they decided to throw him in a hole. E vamos deixar ele nesse buraco. And kept him in a hole. Vamos deixar ele sofrer bastante. Let's let him suffer a lot. E depois vamos dar uma lição nele. And then let's teach him a lesson. Então aí quando ele está no quando ele está lá no buraco então vem uma caravana de ismaelitas. Ismaelitas. Yeah. Ishmaelites, Ishmaelites. Ishmaelites. Okay. então aí eles eles Vamos vender ele para said, esses ismaelitas. Let's sell him to these Ishmaelites. E a ideia soou bem e assim fizeram. And the idea sounded good and that's what they did. Eles pegaram a roupa de José, rasgaram, mataram também um cordeiro. They took Joseph's clothing they tore it and they also killed a lamb. Melaram no sangue do cordeiro. They covered the in the blood of the lamb. E levaram essas roupas para o seu pai. And they took the clothing to his dad. E disseram: um leão matou José e comeu. And said a lion killed Joseph and ate Yeah. <laughs> So, mas está aqui a roupa dele, pobrezinho But here's his clothing, poor guy. Mas Deus estava cuidando da vida de José Deus estava cuidando dele E him. agora eu quero que você acompanhe a leitura comigo so now I want you to along with the Aqui em Gênesis you. capítulo 39. Here in Genesis, 39 E aqui mostra um pouco do que aconteceu com José depois disso Amém? Você está comigo? Are you along with me? Quem encontrou, diga amém quem não tem Bíblia, compre uma, irmão. Se você não tem uma Bíblia, compre uma, tão É tão barato e é tão preciosa. E, e José foi levado ao Egito e potifar oficial de Faraó. o versículo 1, viu, de Gênesis 39. E José foi levado ao Egito e potifar oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da, da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá verse 1 of 39 Now Joseph had been taken down to Egypt and Potiphar an officer of Pharaoh captain of the guard an Egyptian bought him from the Ishmaelites who had taken him down there E o Senhor preste atenção e o Senhor estava e o Senhor estava com José e foi homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio The Lord was with Joseph e he was a successful man and he was in the house of his master the Egyptian Vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor, isto é, Deus, estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. So e aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do Egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. So it was, from the time that he had made him overseer of his house and all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. And the blessing of the Lord was all was on all that he had in the house and in the field. E deixou tudo que tinha na, na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia, e José era formoso de porte e de semblante. Thus he left thus he had in the house and in the field. As uh, thus he he left all that he had in Joseph's hand. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor, isto é a mulher de Potifar, pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. E after depois destas coisas que a mulher do seu senhor, Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem. But Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como pois faria eu tamanha maldade? E pecaria contra Deus? There is no one greater in this house than I, nor has he kept back anything from me but you, because you are his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? Que Deus abençoe a sua palavra lida nos nossos corações. God bless this word we read in our Deus, que a tua palavra fale conosco. God, your word speak to us que nos renove. And renew us. Em nome de Jesus, Jesus eu te peço que os teus anjos estejam aqui, here, trazendo o Senhor conexão espiritual, ministração do teu Espírito, spirit, renovação, uh, em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amen. Preste atenção, lembra do que eu estava falando no início? Que a bênção de Deus tem o quê? Um mapa. A map. E que no caminho do, nesse mapa tem obstáculos. And on the way this map, there are mas às vezes existem armadilhas, mas não vêm de Deus. É muito importante nós entendermos Uh, esse mapa para sermos também abençoados eu quero que você entenda que José era filho de um homem abençoado também e a Bíblia diz que a bênção do Senhor estava sobre ele é importante lembrar que José era um homem temente a Deus apesar de das suas das suas brincadeiras ou das coisas que ele fazia quando era adolescente. Mas ele era um homem temente a Deus. He was a man. É interessante você saber também que Deus estava com ele Deus falava com ele. E Deus deu a ele esses sonhos que eu disse para vocês. Mas eu quero que você note três características na vida de José. Mas eu quero que você note três características que foram muito importantes para a conquista da benção. E Eu não estou falando de uma benção, de receber uma benção. Estou falando de ser abençoado. about Porque muitos de nós somos abençoados e não nos damos conta. Because many of Veja bem, a primeira coisa que eu noto na vida de José. But the first thing I in Joseph's é life, que ele era ele tinha um espírito excelente. He had an ele tinha uma atitude de excelência. An of e como que eu posso ver isso? And how can I see that? Porque quando eu começo a ver a trajetória de José, when I na hora de, que ele caiu na mão dos seus irmãos, when he fell into the hands of his brothers, quando ele foi vendido como escravo, when he was sold as a slave, quando ele de novo foi revendido como escravo para o, para o egípcio Potifar, você vai ver que José ele foi notado por Potifar. You'll see that Joseph was taken note of by e como e por que que ele foi notado? And how and why was he was he noticed? Quem pode notar um escravo? Who can notice a slave? Quem pode prestar atenção é, na atitude de alguém que não tem uma posição de destaque. Who would pay attention to somebody who doesn't have a position that stands out? Nós temos a tendência de pensar que porque nós não somos nada ou ninguém ou não somos não somos famosos. We have the tendency of thinking that because we're not anybody, we're not famous. Que ninguém nos está nos olhando us. Mas eu quero te dizer uma coisa Deus está olhando para você Deus está vendo as suas atitudes God is your Na sua casa No seu escritório office, Dentro do ônibus in the, in Dentro bus, do carro in car, Qualquer outro lugar in any other place. Deus está vendo a sua atitude Como você serve A Bíblia diz aqui No versículo que nós lemos Diz que pode Diz Potiphar comprou José. Potiphar bought Joseph. Talvez Potiphar não sabia o tesouro que ele estava comprando. Perhaps didn't know the treasure he was buying. Mas ele estava comprando um escravo dedicado. But he was buying a dedicated slave. Ele estava comprando um escravo que ele ia trabalhar sem reclamar. Você imagina José que um filho de um homem rico, porque Jacó era rico, irmãos. A Bíblia diz que quando Jacó voltou da casa do seu sogro, ele house, voltou muito rico. He came back very rich. Ele tinha a bênção da prosperidade também. He also had the blessing of prosperity José as well. era o filho do papai. Era o filhinho do papai. Olha que coisa interessante. look how interesting. Era aquele filho querido, mimado. He was that beloved, that spoiled child. E agora ele passou dessa condição para ser um escravo. And now he went from that condition to being a slave. O que, que você acha que normalmente alguém assim faria? O que, que você acha? What do you think? Oh, vida miserável. Oh, what a life. Ninguém me ama. Nobody loves me. Deus não me ama. God love me. Deus se esqueceu de mim. God about me. Então também agora não vou fazer mais nada. So now I'm not going do anything more. É não é verdade. Isn't that right? Não é isso que nós faríamos às vezes? What we would do Quantas vezes eu já fiz isso? How often have I done that? Quando eu era adolescente, na casa do meu pai. When I was in my dad's house, meu pai me levava para a fazenda dele. My dad would take me to his farm, e ele falava, porque eu era difícil com a minha mãe, né irmãos? And I was a child for my mom. <risos> e a minha mãe falava, ô oh, oh, donato, o dono do meu pai, falava ô oh, donato. Uh, my meu pai was Donato minha mãe falava, Donato? Porque nas férias, né? especialmente nas férias escolares. Especialmente durante the as férias escolares. Dois meses de férias. Dois meses de férias. E a minha mãe não me aguentava em casa. minha então mãe minha mãe falava assim, leva esse menino lá para o sítio, fica com ele lá. Então so my, my, take, take this, this, my son all the way to the farm. And que eu não aguento mais. não mais. Então meu pai me colocava para trabalhar. So my Would put me to work. E às vezes o meu pai me colocava lá no, na cozinha. And não tinha caseiro, não tinha nada. Sometimes my dad would put me in the kitchen. Não, não tinha you? ninguém cuidando. There was, there was no housekeeper, nobody taking care. E aí ele dizia assim: Você, você vai cuidar da, da comida e eu vou trabalhar lá fora. And he would say, you're gonna take care of the food and I'm gonna work outside. Ah, quando ele sair, ele diz: Você faça sua comida e coloque comida para os porcos, para as galinhas e tira leite do, das vacas e faça isso e aquilo outro. So when he would leave, he would say, make your own food, also make food for the pigs for the All the other animals get the milk from the cows é, yeah. era a maneira de gastar minhas energias. a way to, to use up my energy, <laughs> De me manter calmo. <laughs> to keep me, to keep me calm. Agora você veja bem por que, que eu estou falando isso. Now look closely, why am I Porque para quem tem uma vidinha tranquila, só de videogame, televisão e tal, mãe dá comida. Because has a calm, easy life, just playing video games and mom always feeds them. De repente passa a fazer todas estas coisas. These e o pior, And the worst is, sem salário, a salary, sem dia de vencimento, any day of não, não, não havia esperança para José. irmãos. no hope for Joseph. Ele brothers. estava condenado a ser escravo para o resto da vida dele. He was condemned to be a slave for the rest of his life. Ele trabalhava forçosamente. He would work under force. Mas ele tinha um espírito de excelência. But he had a spirit of excellence. Porque ele foi notado pelo seu dono. Você sabia que patrão quando nota um preguiçoso é para mandar ele embora? Did you know that Você sabia disso? É ou não é? Isn't that right? Imagina que você tem um funcionário. Imagine you have that works e Você está percebendo que ele não está fazendo o trabalho dele? And you realize he's not doing his job. E você começa a observar mais ainda. And you start to observe even more. E chega o dia dele. And then it's his day. Diz agora, meu filho, vá embora. diz, agora, go away. Mas agora o dono de José chama ele para outra coisa. Vem cá, eu quero que você me sirva aqui na minha casa. Olha que privilégio, irmãos. E diz a Bíblia que Potifar viu que José era um homem próspero. E José ele o o, o Potifar começou a perceber que havia algo mais nele. E disse assim, olha, eu vou entregar para você administrar todos os meus bens. Olha que privilégio de um escravo. Olha que privilégio, irmãos. Eu quero que você entenda uma coisa, o fato... O fato de Deus estar com José não se prende às circunstâncias. O que significa isso? O fato de Deus estar com conosco, comigo ou com você não está preso à nossa condição financeira is not to our não está limitado aonde você trabalha not to where you work. não está limitado aonde, a em que família você nasceu not to what you were born into. porque se Deus quiser te abençoar, ele te abençoa mas nós temos que ter uma Espírito de excelência. Porque Deus ama este Espírito de excelência. Quando Ele vê que você está empenhado cada vez mais. Engaged. Engaged even more. Ele te abençoa. He will bless you. Ele te fortalece. He will you. Ele vai abrir as portas ainda mais para você. Open the doors even more for you. Assim ele fez com outra pessoa na palavra de Deus. That's what he did in another, with another person in God's word. A Bíblia diz que houve um homem chamado Daniel. The Bible says there was a man called Daniel. Esse, na época que Israel se tornou escrava da Babilônia. The time Então o rei Nabucodonosor Bucudonosor tomou alguns jovens de lá. The King Nebuchadnezzar took some young people from there, e disse, escolhe quem? Said, Os que são mais sábios. Those who are more wise. Instruídos. Instructed, aqueles que estão são mais capazes. Those who are more enabled. E traga-os para me servir aqui no palácio. bring them to serve me here in the palace. Eu quero que eles aprendam a língua dos caldeus. Eu quero que eles aprendam a cultura dos caldeus. Eu quero que você olhe o privilégio em tudo isso. sabe por quê? You know why? Porque às vezes, se nós não não ativer, nós não temos uma atitude de excelência. às vezes nós não temos atitude de excelência. E queremos que Deus nos abençoe. Não sei e sei. vive chorando And you're oh meu Deus, tu oh, não liga para mim you don't care about me. Por que, é que tu dá tanta bênção pro Nathan, Why do you give Nathan so many blessings? oh Nathan, já tem quantos carros <risos> eu perdi a conta <risos> agora <risos> Oh, já vendeu. Ele tinha três carros, cars, uma moto, um bom emprego. I a good job. Eu passo a minha vida toda olhando para o Nathan, I my whole life at Nathan. e dizendo quanto ele é abençoado. How blessed is he. E eu, um pobre miserável. A poor, Esse rapaz Daniel foi ser escravo também. Mas diz a Bíblia, ele tinha um espírito escravo. Excelente. But the Bible says, "He had an excellent spirit." É ter um espírito excelente. What does it mean to have an excellent spirit? É ser dedicado. It's to be dedicated. É ser esforçado. To be, to é quando você se envolve. It's when you become involved. É quando você tem vontade. Irmãos, Deus ama essa atitude. Mas Deus detesta a preguiça. But God hates laziness. Aí o que aconteceu quando chega no palácio? And what in the Daniel se destacou entre todos os outros. Stood out among all the Você sabia que Daniel sobreviveu a três governos no Império Babilônico? Did you know that lived in the ele ele passou do rei, do, no reinado de Nabucodonosor. ele veio. He went the of ele passou para o reinado de Belsazar. He lived through the rule of Bels e então, ele foi até o rei Dario. And then all the way to king Agora, veja que coisa interessante. Que quando entrou o segundo rei, Belsasar. Deus escreveu na parede. God wrote on the wall, e ninguém entendia o que estava escrito na parede. Aí, a rainha. And then the queen falou pro rei assim. King, Olha, entre os hebreus, entre os judeus, the Jews, tem um jovem. Among them there's a young man. Ele tem um espírito excelente. And he has an e os, ele tem a sabedoria dos deuses. And he has the of the gods. Vamos, traz ele. Ele vai dizer o que está escrito aí. Olha que coisa interessante. Ele era um escravo percebido. Ele era um escravo que todos notavam. Noticed, e of. ele veio e interpretou o que estava escrito. E se você quer saber o que estava escrito, leia o livro de Daniel. To written, Daniel. É? Yeah. Mas aí veio passou para o outro reinado. E o rei pensou em colocá-lo como líder de todos os outros líderes. Será que Existe alguma coisa em comum entre Daniel e José? Claro que existe. A excelência. The O desejo de servir. desire de serve. Nós temos que ter isso dentro de nós. Nós temos que ter essa excelência dentro de nós. Nós temos que de nós. Nós vamos compreender que em José havia algo mais. We Ele não se importava em ser, talvez ele se importasse em ser um escravo ou não Mas uma coisa ele tinha certeza que, Sendo um escravo ou não Ele tinha que fazer todas as coisas Certas Agora irmãos Preste uma coisa muito importante Segunda coisa que eu quero falar Característica da vida De José Lealdade loyalty compromisso commitment mas com quem but with who com Deus with God e com seu dono and with his owner quem era o dono de José who was Joseph's owner Potifar Potiphar. eu quero que você veja comigo no versículo uh, nesses versículos que nós lemos aqui em Gênesis 39 come tire accompany me here in Gênesis 39 Versículo 6, versículo 6 diz que Potifar deixou tudo o que tinha na mão de José de maneira que não sabia do que estava com ele says, a não ser do pão que comia olha que coisa interessante você, eu vou fazer uma pergunta para você I'm você teria coragem de deixar todos os seus bens na mão de um escravo? Tem pessoas que não deixam nem na mão da esposa? É, não é verdade? Tem gente que não dá um cartão de crédito para a esposa, assim como segundo assinante. There are people who don't give a credit card to their wife as a co-signer. Não estou julgando você. I'm not you. Mas você deixar todas as o, a administração dos seus bens na mão de um escravo? But for you to leave the administration of all your belongings in the hands of a slave? Tem que haver confiança. There has to be trust. Tem que haver lealdade. There has to be e a lealdade de José foi provada. Preste atenção que o mesmo versículo 6, no final, diz que José era bonito. Eu não sei se ele era assim como o Pastor Na... Lamarques, né? <risos> agora é hora de usar o exemplo. <risos> agora de usar o exemplo, né? Eu não sei se ele era like como like Nathan. Oh, eu I'm sorry. Oh, meu Deus How dare you to say that, man? I'm just Bom, não vamos fazer nenhuma comparação, We're né? make any Mas que ele era bonito de porte e de semblante de rosto. But it says that he was handsome in form and appearance. É interessante, irmãos, porque esse detalhe It's brothers, this detail é, não, não significa muita coisa. It mean a whole lot. Porque quando o inimigo quer roubar a bênção de você, when, sua bênção, quando o inimigo wants to steal your blessing from you, você não precisa ser um ator de Hollywood. You don't have to be a Hollywood actor. Em termos de beleza, of beauty, você pode ser you could be qualquer pessoa. O diabo quer roubar a sua bênção. The devil wants to steal your blessing. É a maneira que o diabo usa para roubar a sua bênção. the way the devil uses to steal your blessing. É preparando uma armadilha no seu mapa. Para preparing a trap in your map. Para que você peque contra Deus. Eu vou só fazer uma hipótese aqui. Para que você saiba, nos versículos seguintes, so you know, verses, aqui diz que a mulher de Potifar colocou os olhos nele. Todos aqueles que começam a se destacar nas coisas de Deus, o diabo se levanta para pôr os olhos nele. Todos aqueles que começam a se destacar nas coisas de Deus, o diabo coloca alguém e o diabo coloca os olhos nele. E é interessante que às vezes tem algumas pessoas que se acham tão bonitas. And it's some think so e não estão percebendo que é o diabo que está pondo os olhos nele. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? You Aqui nesse caso, José era bonito. Here in this case, Joseph was handsome. Mas existem pessoas que nem são tão bonitas assim. But there are some people who aren't that all that handsome. Mas o diabo vai tentar. Porque o diabo quer destruir o plano que Deus tem para você. E aqui diz que ela, ela insistiu tanto para se deitar com ele. So Mas ele disse assim, como eu faria tamanha maldade. Said, a contra o meu Senhor, contra o meu dono. Ele estava preocupado, ele era leal. Ele estava preocupado, ele leal. Pensa no seu patrão, aquele cara mais chato que você conheceu. Think about the most boss that you've had. Já pensou ou não? Can Quando you... tiver um patrão have assim, bem chato? How many had a really boss? Um chefe. Um chefe. Você quer ver todo mundo menos o chefe. Ele é arrogante. He's arrogant, ele é chato. Annoying, ele está no seu caminho. He's always in your way, ele não te dá um aumento de salário. He give you a raise, você trabalha muito bem. You work very well, e ainda ele reclama do seu trabalho. But he still about your work. Tá vendo que chefe amado? Can you see what a, a beloved... That would a be. primeira oportunidade que você tem The first you have de pisar no seu chefe o que é que você faz What would you do? você pisa you step. Uh. Graças a Deus que Deus me deu essa oportunidade. Oh, thank God that he gave me this opportunity. <risos> Ainda bota a culpa em Deus, And né? Está vendo right? como Deus está me capacitando para pisar no meu chefe? You Eu quero que você pense naquele José que eu descrevi no início. I Que era o filho do papai. Who was the daddy's son. Era aquele menino estragado, né? He, como he diz, was o menino imado. E aí say. o que que acontece? And then what happens? Aí agora ele se ele ele é um escravo. Now he's a slave. E ele está servindo ao seu Senhor com toda dedicação. Mas agora ele vê uma oportunidade na frente dele. Hummm. Eu podia muito bem ficar com a mulher do patrão. Eu podia matar ele e ficar com ela. I could kill him and stay with her. Que plano perfeito. What a plan. Bem, eu sabia que Deus tinha um plano em me trazer para cá. Ele poderia ter pensado isso ou não? He could have that, could Sim ou não? Yes or no? Tem gente que por muito menos pensa isso. There are who think that for much less, Mas não. But no. Apesar de tudo. Despite everything, Ele era fiel ao he, seu patrão. He was to his boss. Você sabia que a Bíblia manda você servir com fidelidade o seu patrão? Você sabia que a Bíblia commands you servir com fidelidade o seu patrão? Mas havia algo mais. Mas havia algo mais. Ele não queria ser mal para o patrão. Mas ele também não queria algo mais. O que era que ele não queria? What did he not want? Você está comigo else aqui? Ele não Preste atenção no mean? versículo 9, a última frase do versículo 9. Pay to verse 9, the last in verse 9. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Deus está buscando pessoas excelentes. God is people, mas também está buscando pessoas fiéis. Also está entendendo? Pessoas leais. Loyal people. É muito importante, irmãos. Very important, Nós temos que ser fiéis. We have to be Nós temos que ser leais. We have to be loyal. Nós temos que ter compromisso com Deus. We have to have a, with God. a Bíblia diz que a mulher escolheu um dia depois em so, que não havia ninguém na casa. The Bible says that his, wife chose a day a few days later when there was nobody in, at, at the house. E resolveu atacar o homem. And decided to attack the man. <risos> que coisa feia, né? How ugly, huh? Ou ele era muito bonito ou ela estava muito cheia do demônio. Either he was very handsome or she was full of demons. Ou os dois. <risos> or both. Mas Quero que você saiba que o diabo não mede esforços. Mas eu quero que você saiba que o diabo não mede esforços. Existe, às vezes nós pensamos que para alcançar o que queremos ou que Deus quer, irmãos. Às vezes nós pensamos que para alcançar o que queremos ou que Deus quer, Preste atenção. Pay attention here. Às vezes nós pensamos que temos que fazer coisas erradas. Sometimes we think that we need to do wrong things. As as coisas erradas servem como um desvio do verdadeiro propósito de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa muito importante. I Se você for fiel a Deus, God, não importa o que aconteça. Qualquer coisa que fizerem para te derrubar, Whatever Is done that to try to you, estará empurrando você para mais perto do propósito de Deus. Você sabia disso? Did you know that? Quer que eu repita? You want me to repeat that? Porque tem muita gente que não prestou atenção. a lot of people that didn't pay attention there. Eu quero que você saiba. I'd like for you to know que não importa o que aconteça. That it doesn't matter what happens. Mas qualquer coisa. Anything que as pessoas fizerem contra você try to do against you, se você for fiel a Deus if to God, estas coisas o empurrarão para mais próximo do propósito que Deus tem para você e eu quero que você entenda isso And like for you to this. como então nós sabemos que estamos na direção correta sendo que tudo parece estar indo na direção oposta à bênção de Deus. If everything appears to be going in the direction, direction. The direction from God's will. Veja bem uma coisa. Look at something closely. José sonhou que ia governar os seus irmãos. That he would over his Mas agora ele estava longe da casa do pai. But now he was far from his dad's house. Era um escravo. He was a slave. Ele estava Agora, numa situação difícil, porque quando ele recusou de se deitar com a mulher de Potifar, when he to lie with the, with wife, ela conseguiu torcer a história to, to story, e dizer que ele foi quem a atacou. E por causa disso, o seu dono o mandou prender lá na... na, na, na, na na prisão And of that, his owner to put him in Agora, aquela não era uma prisão qualquer. Now, Você sabia disso? You know Potifar era o, era o chefe do exército da guarda de Faraó. Was of the, the army that was Faraó. Então, sendo um escravo de Potifar, ele foi colocado na cadeia que prendia os presos do palácio. <risos> Olha que coisa interessante. Então, todos os que eram presos naquela prisão onde José foi parar, era alguém que cometia algum algum Crime, algum problema ou no palácio ou com alguém relacionado ao palácio de faraó. que um crime ou problema contra o faraó ou em algum lugar no palácio que pertencia ao e você sabia que Deus queria que José fosse para aquela prisão? <risos> Parece que a humilhação ainda não era o suficiente para se tornar um escravo. Mas quando, um vida, Mas quando Deus tem um propósito na nossa vida, sabe o que Ele faz? Ele quebranta. Ele humilha. Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. The Bible the Mas o que says that god resists the proud but what does he do with the humble? ele exalta he os humildes e às vezes muitas coisas na nossa vida acontecem e nós não entendemos que deus está nos quebrantando. Life, o orgulho é tão tão assim Sutil na nossa vida so life, Que nós, às vezes, temos o orgulho, a arrogância e não sabemos Eu gosto de um versículo do Salmo 119 Que diz assim Foi bom eu ter passado por tribulações Para que eu pudesse conhecê-lo Para que eu pudesse conhecer a tua graça, o teu amor Olha que coisa interessante Olha que interessante e agora José está lá naquele cárcere, e agora ele mudou de atitude, a sua atitude continua a mesma. O espírito de excelência estava sobre ele. He ele fazia tudo certo. Right. Ele fazia mais do que lhe era pedido. He more than what he was asked Até of. que ele chamou a atenção do chefe da cadeia, o, o, o carcereiro. Until E aí o que, que ele fez? And what he, what did he do? O carcereiro disse: Agora quem vai tomar conta aqui da cadeia é você, José. Isso não é maravilhoso? Irmão? É Se você você limpa banheiro lá no seu serviço, limpe bem limpo para que você seja o chefe daqueles que limpam o banheiro. está entendendo, irmãos? Não fique assim limpando o banheiro e murmurando por que que Deus me deixou fazer isso. Seja o que você fizer. Whatever it is that you do. Se você é um membro da nova geração, seja o melhor membro. If you're a member of new generation, be the best member. Se você toca piano, seja o melhor pianista. If you play the piano, be the best pianist. Qualquer coisa se você fica lá no som, seja o melhor sonoplasta. sonographer. Aprenda, busque. Learn, seek. Seja excelente. Be excellent. Cresça. Grow. Desenvolva.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 e Deus cumpre suas promessas. Quando as pessoas tentarem fazer o mal contra você. Não se preocupe. Deus está empurrando você para mais próximo do propósito que Ele tem. Até que foram parar duas pessoas lá naquela cadeia. Um era copeiro do rei. One worked alongside. One was the cup holder, the cupbearer of the king. E ele servia o rei. Ele provava as coisas que o rei comia. E O outro era o padeiro, o que fazia os pães. And the other was the, the breadmaker. E aí ambos tiveram um sonho. E um sonho e eles contaram o sonho para José. And they told their dreams to Joseph. José disse assim, para o e disse amanhã você vai ele disse amanhã você vai ser executado. He said, you will be que isso é difícil, difícil, né, irmãos? That's hard. Mas disse pro copeiro, mas amanhã você voltará a servir na presença do rei faraó. But he said to the cupbearer tomorrow you will serve again in the presence of the Pharaoh. E os sonhos se cumpriram? And the dreams were fulfilled. Mas sabe o que é quando José falou para o copeiro. But you know what Joseph said to the cupbearer? Quando, quando você chegar na frente do rei para servi-lo, interceda por mim. When you're there before the king serving him, intercede for me. <risos> Não se esqueça. Don't forget. E sabe o que aconteceu? And you know what happened? Ele esqueceu. He forgot. Se passaram mais ou menos dois anos. And about two years went by. Que tristeza, irmãos. How sadness, what sadness brothers. Que vida dura para quem é abençoado. What a difficult life for someone who's blessed. Se você pensa que não é abençoado, irmãos, levante a mão para o céu. If you think you're not blessed brothers, raise your hands to the heaven. Agradeça a Deus. Thank God. E veja a bênção de Deus. And see God's blessing. Pare de reclamar. Stop complaining. Agradeça. Thank him. Até que faraó teve o sonho. Until Pharaoh had a dream. Ninguém sabia interpretar And o sonho. Nobody could interpret the dream. <laughs> e aí foi que o copeiro se lembrou. And that's when the remembered. Diz ah, hey. Said, oh rei, tem, um, tem alguém lá na prisão. There's someone in prison. Olha, ele é bom de interpretar sonhos. Interpret well. Ele vai saber dizer o que significa o que significa o seu sonho. E o rei Faraó mandou buscar José. And King Pharaoh commanded to, to bring Joseph. E José se apresentou ao rei. And Joseph was before the king. E deu a in, deu a interpretação do seu sonho. And he gave the interpretation of his dream. Mas ele parou por aí? But did he stop there? Não. No. Preste atenção no que ele fez. Pay attention to what he did. Depois de interpretar o sonho, After interpreting his dream, Oh, rei, hey, eu tenho um conselho para te dar. Said, a, you. Você, tem que pegar, você tem que escolher uma pessoa bem sábia e próspera e colocar frente para poder construir a cidade celeiro. a cidade To be able to build a barns, para armazenar comida para os sete anos de fome. So that you can store up food for the years of famine. Olha que coisa interessante. Look how interesting. E o rei na mesma hora falou: não existe ninguém mais capaz, que seja mais sábio, que esteja em melhores condições para fazer isso do que você. And at the same time, <risos> the king said, there's nobody wiser or more capable to do this than you. E diz a Bíblia que o rei colocou um anel no dedo de José. The Bible says that Pharaoh put a ring on Joseph's finger. E disse de agora em diante, depois de mim, tudo é com José. And said, From now on, after me, goes to só que coisa interessante. Irmãos. Look how interesting, brothers. A história não acaba. The story doesn't end. Mas eu quero parar por aqui nessa história. But I want to stop there for this story. Eu quero que você guarde essa lição no seu coração. Qual é o seu comportamento? What's your você pensa que não é abençoado? que you Porque talvez você enfrenta algumas dificuldades. Maybe you go some As dificuldades que nós enfrentamos é para que Deus trabalhe na nossa vida. As dificuldades que nós enfrentamos é para que Deus trabalhe na nossa vida. Irmãos. Se, se Deus tivesse dado a posição de governo a José, Joseph, enquanto ele era um adolescente, que simplesmente trazia más notícias dos seus irmãos para o seu pai, ele teria estragado tudo. Existem pessoas que nunca... Conseguem chegar no potencial de Deus para eles. Porque não sabem se comportar como escravos. No momento da tentação, não sabem dizer não à tentação. Deus não faz essas concessões com o pecado. Deus com Deus simplesmente, Ele... Ele exige que nós façamos o que é correto. God simply demands that we do what's right. E Ele é quem nos levanta. And He's the one who lifts us Ele up. Ele é quem nos fortalece. He us. Nós temos que ter uma aliança com Deus. We have to have a covenant with God. E assim a bênção de Deus será estabelecida sobre a nossa vida. And that way, God's blessing will be established in our life. Sobre a nossa casa. And over our household. Vamos ficar em pé. Let's stand up. Vamos orar ao Senhor. Let's pray to the Lord. Bendito seja o teu nome, Senhor. Traz a tua bênção sobre as nossas vidas. Traz a tua graça, teu poder, tua misericórdia. Nos ajuda, Pai, ser excelentes, pacientes, comprometidos e fiéis, para que possamos desfrutar das Tuas bênçãos sobre nós. Renova as nossas forças e a nossa alegria. Que a Tua palavra fique gravada nos nossos corações. Muito obrigado, Senhor. You, em nome de Jesus. Jesus name. Amém. Amen. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe o seu testemunho conosco escrevendo para nós. Se você ainda não entregou sua vida ao controle do Senhor Jesus e deseja receber mais informações, envie uma mensagem para nós com suas perguntas ou pedidos de oração. Teremos o maior prazer em poder ajudá-lo na sua jornada espiritual com Cristo. Deus o abençoe e muito obrigado pela sua participação.